Ó, como já tem um cachorro aqui no vídeo, você já deixa o seu like antes de começar o vídeo, porque cachorro a gente coloca no vídeo pra ganhar like, não é mesmo? Ainda então, mais um cachorro descabelado desse, ó. Olha aí, que beleza né? de cachorro, hein? Né? Fala, pessoal, mais um Dias no canal começando pra vocês com essa pessoa maravilhosa, que você já conhece, minha esposa, minha amada gerente, marketing da Tewiz e Paula Buzo. Muito obrigado por estar aqui no vídeo conosco. Hoje a gente vai dar algumas dicas de coisas que você não deve fazer aqui no Canadá E essa lista a gente viu numa matéria, é, tipo um fórum que foi escrito por canadenses Então não, a gente não tá inventando isso, são canadenses comentando coisas que eles não gostam que as pessoas façam aqui no país Não é que brasileiros façam no país, é bom a geral, gente é. deixar isso claro Porque depois, ah, porque aquela síndrome do vira-lata que o brasileiro Não, não, é, na... geral. É. é geral não é. É, não é o que os brasileiros fazem, é o que os outros fazem não canadenses no Canadá. Não, canadenses no... não canadenses no Canadá. Né? Isso, Se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e eu A primeira coisa que a gente colocou nessa lista, o que é engraçado até falar nos dias de hoje, né, em relação às mulheres e etc., não elogiar as mulheres pela aparência delas. Isso pode ser considerado assédio aqui no Canadá, assim como. Pode ser considerado assédio no Brasil também, não elogiar as mulheres pela aparência? É que são culturas muito diferentes, né? Como é que eu posso explicar sem, sem problematizar? No Brasil as pessoas têm mais liberdade de falar Ai que linda! Ou tipo, nossa que corpão! Sabe esses comentários? A gente tem muito isso na nossa cultura Não só de, sobre mulheres, mas sobre as pessoas no geral né? O brasileiro ele é um pouco invasivo nesse, nesse quesito é, E aqui no Canadá, principalmente no ambiente de trabalho Eles levam essa questão de assédio muito a sério então, se você, às vezes, fizer um comentário sobre a sua colega de trabalho, ou alguma coisa assim, pode ser entendido de uma maneira errada, você pode ser até demitido. Exatamente. Outra questão é não comparar o Canadá com os Estados Unidos. Eu, eu particularmente, faço isso direto. Você adora fazer isso. Eu adoro comparar as coisas. Porém, nas palavras dos canadenses, tá? O Canadá é um país e não um estado dos Estados Unidos. O canadense mesmo, ele não gosta muito Desse tipo de comparação entre Canadá e Estados Unidos, mesmo porque um não liga pro outro. É basicamente isso. Nas palavras dos canadenses, tá? O Canadá não é um estado americano, não compare um país com outro que pode ser bastante mal educado. Outra coisa que hoje em dia está muito em alta, assim, digamos, para nós brasileiros, é falar sobre política. E aqui no Canadá eles são um pouco mais reservados nesse sentido porque eles acreditam que política é um assunto muito pessoal e não é uma coisa que eles saem falando por aí com qualquer um é uma coisa que só se comenta com o seu melhor amigo, com a sua família, com alguém próximo Esse tipo de assunto é, é enxergado de uma maneira assim um pouco desagradável Desagradável, desagradável, você delega, é. desagradável. Então, Se você acabou de conhecer um canadense, você não chega falando de política com você não chega perguntando da política aqui, sabe? Tipo Falando mal, sei lá, do primeiro-ministro, você, você acabou de chegar. Vamos com vamos, vamos, vamos, vamos, calma. Outra coisa que, é, que está nessa lista, que os canadenses não gostam muito que os estrangeiros façam, é ficar comentando sobre essa questão franco-inglesa, né? Sobre o fato de que aqui tudo tem escrito em inglês e francês, de que tem pessoas que falam francês. Ficar perguntando muito sobre isso ou ficar fazendo piada sobre isso é uma coisa que eles não gostam muito parece que é um assunto um pouco delicado. Assim como política, religião também é um assunto que os canadenses não gostam de comentar e, e não gostam de demonstrações públicas exageradas de religião. Agora, impor a sua religião em cima da religião do outro não deveria ser bom em qualquer lugar do mundo e aqui no Canadá é ainda pior. Eles não gostam disso e vão deixar de falar com você também, vão deixar de lidar com você se você começar a impor a sua religião e achar que o teu pensamento é melhor do que de um canadense. E tem uma coisa que o brasileiro faz que nem é por mal, porque é uma coisa que faz muito parte da nossa cultura, que é falar, por exemplo, ah, fica com Deus, ou Deus te abençoe, esse tipo de coisa. É, que não é considerado muito legal, né, aqui, não só aqui no Canadá, na Austrália eu sei que também é assim Não é considerado muito legal fazer isso porque você não sabe a religião da pessoa, você não sabe nem se ela acredita em Deus Então é meio chato você chegar e falar, ah, fica com Deus, é ver. Meio... Um eu negócio... sei que é de bom coração, mas pode ser um pouco deselegante Um negócio engraçado no Natal, por exemplo, né, que a gente dá Merry Christmas pra todo mundo E, e eu ouvi isso de um canadense, inclusive, que tipo assim, não se dá Merry Christmas aqui no Canadá uh porque você não sabe se a pessoa comemora o Natal, Natal. Exato. pode ser que aquela pessoa não comemora o Natal pode muitas ser muitas pessoas inclusive aqui é não comemora muitas pessoas os indianos por exemplo eles têm uma data diferente os chineses, do Natal chineses então né? então é a, a grandes, gr uma grande parte da população inclusive não comemora o Natal apesar de ser uma data que é comemorada no país inteiro normalmente como no Brasil mas você não sai dando Merry Christmas para todo mundo aqui porque é, não, não você é fala... você fala Happy, Happy Holidays Day. Happy Holidays Porque aí porque é um feriado nacional Então normalmente as pessoas que acreditam ou não Elas são obrigadas a entrar nesse feriado Mas nem sempre elas comemoram o Natal Então ao invés de dar Merry Christmas você dá Happy Holidays Outra coisa que não Que deveria ser assim no mundo inteiro Mas que né Alguns, alguns brasileiros têm essa necessidade de criticar e de falar sobre a orientação sexual dos outros É extremamente deselegante, você pode ser até processado Pode ser de fato assim um crime, dependendo do que você comentar Então eu acho que a gente não deveria estar tá falando isso em 2019 Mas assim, se você, se você é uma pessoa preconceituosa Aqui no Canadá você vai guardar isso pra você e vai ficar bem quietinho Então guarde seu preconceito para você mesmo aqui no Canadá Porque não é bem visto nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo, beleza? De preferência não ter preconceito de preferência não ter preconceito eu serei livre para fazer o que elas quiserem, beleza? Outro ponto interessante, principalmente aí para meus amigos do Sul, não é mesmo? Algumas pessoas do Sul gostam de falar isso Eu tenho, eu tenho uns dois amigos meus do Sul gostam de falar Que o Sul tinha que separar do Brasil é. né? O pessoal adora falar que o Sul tinha que separar do Brasil Aqui também tem isso, galera Só que quem fala isso é o pessoal de Quebec O pessoal de Quebec acha que eles têm que separar do resto do Canadá Por N motivos e alguns canadenses de fora de Quebec das outras províncias também acham isso só que assim, nós não somos canadenses, nós não nascemos aqui, a gente não tem muita noção dessa história e do porquê dessa treta toda então se você vem pro Canadá, evita falar sobre esse separatismo e sobre essa briga, mas sendo a favor ou não é um assunto muito delicado de se tratar aqui no Canadá e a maioria das pessoas não gosta de conversar sobre isso ou não tem uma opinião ou não vai dar a opinião delas para vocês por não te conhecer uma outra coisa que não é só aqui no Canadá, né, e em vários outros países também, é não ficar encarando as pessoas, é extremamente mal educado ficar encarando as pessoas. Aqui no Canadá, principalmente pra quem, por exemplo, no que foi? What? What happened? Ai, que idiota! <risos> <risos> Aqui no Canadá, principalmente pra quem talvez nunca tenha viajado pra fora e que a primeira experiência que você vai ter né, de sair do país e vir para o Canadá você vai ter contato com pessoas de todos os lugares do mundo então você vai ver, por exemplo, mulheres usando hijab, né, usando véu é, você vai ver muçulmanos, você vai ver indianos, você vai ver pessoas de todos os lugares do mundo que às vezes você não está acostumado e é meio natural da cultura do brasileiro ficar olhando, né? ficar tipo, às vezes até apontando não faça isso, isso é extremamente de deselegante, é mal educado Uma outra coisa que pode ser um pouco indelicada é se você, por exemplo, vai numa loja ou vai num restaurante Ou qualquer coisa desse tipo e sai sem agradecer ou sem falar pra pessoa do caixa Tenha um bom dia Aqui, quando você está é, comprando alguma coisa, a pessoa normalmente vai te desejar um bom dia Ela vai conversar com você, normalmente eles querem conversar quando você vai comprar alguma coisa no toda caixa hora. Toda hora Então, é muito mal educado se você, por exemplo, só pagar e sair fora Então, fala, tem um bom dia, né, ou pelo menos a cena assim pra pessoa, como se você tivesse Tipo, sendo... a have a good one Como se fosse uma pessoa educada, tá bom? Uhum. Então seja uma pessoa educada E se você não fala inglês o suficiente, pelo menos aprenda a falar um have a good one Tipo, have a good one, bye, básico, um bye, have a good day, bye Não tem pessoa que não saiba inglês básico que não saiba falar um have a good day Bye, bye, bye, have a good day, pronto, acabou, tá tá ótimo Outra coisa também dita pelos canadenses é fazer perguntas pessoais para as pessoas no seu ambiente profissional né? No seu trabalho, na sua empresa, o em que você vai fazer qualquer coisa aqui de trabalho no Canadá ah, Perguntar sobre religião, se tem filhos, se é casado, por que, que não tem filhos, se vai casar Esse tipo de pergunta que é muito comum de ser feita no Brasil e que eu acho desrespeitoso pra caramba também, aquela tua tia que fica lá, mas e aí, mas essa namoradinha, tipo, mano... aqui os não... filhos? E os filhos, não vai ter filhos. É, aqui, se você quer começar uma conversa com alguma pessoa, não fale sobre ela, nem tanto sobre você, porque fala sobre o clima, fala sobre a cidade, fala sobre viagens que você fez, fala sobre o que você tá fazendo aqui no Canadá, se você já foi para outros países, enfim, fale sobre qualquer outra coisa, menos sobre a vida pessoal do terceiro, da pessoa que está falando com você. Uma coisa que muitos brasileiros gostam de fazer e que no Brasil, às vezes, é necessário para você resolver um problema é um barraquinho, fazer um barraquinho para resolver um problema ali na loja, no mercado. Eu sou advogado! É, então, é, a, gente, né, a gente vê acontecer muito barraquinho no Brasil e aqui é considerado extremamente mal educado. As pessoas, muito vão... As pessoas, vão... As pessoas vão ficar extremamente sem graça, inclusive. Não... Você não precisa fazer barraco para resolver as coisas aqui, tá? Você pode conversar normalmente. Se por um acaso não foi resolvido, mas manda um e-mail para a empresa, para quem é responsável, que eles vão resolver o seu problema, mas não faça barraco, porque você vai ser a pessoa que vai sair como o ridículo da situação. É, quando a gente foi trocar algumas coisas na, na Best Buy, por exemplo, a gente falou disso num outro vídeo, é, eu já fui, já fui na Best Buy, já, tipo assim, meu, a gente vai ter que, puta, véio, vai, ter que dar vai, ter que, um, vai ter que dar uma braço, forçadinha, né? E não sei o que, a hora que eu cheguei, já cheguei na fúria, tipo, ou então, eu preciso trocar esse produto aqui e tal, tudo mais, e a pessoa falou, tá bom, tipo... Tá ligado? É. Tipo, tomei um balde aqui na cabeça. Não, então, eu aqui preciso trocar isso. Tá. Aqui você não precisa fazer barraco pras coisas, tá? Então deixa o seu advogado e amigo do Celso Russomana. Advogada. É, o Celso Russomana, aí você deixa ele no. deixa no Brasil mesmo e venha pra cá com a cabeça tranquila, que aqui as coisas são muito melhor, né? Outra coisa muito importante é a, a situação financeira que você tem, né? Então, como assim? Aqui você não vai ter um tratamento diferente porque você tem mais dinheiro do que as outras pessoas, né? Então, isso acontece muito no Brasil, né? Às vezes a pessoa... O status, o né? O status, né? Aqui não tem essas coisas. Inclusive, a gente tá vendo experiência... É, esses dias a gente tava andando com os cachorros, aí a Paula parou no Starbucks para comprar uma bebida e eu fiquei sentado do lado de fora do Starbucks com os cachorros e passou uma mulher com uma criança. E começou a conversar comigo, começou a puxar a papo e não sei o quê. Como sempre. Como sempre. Como sempre. E chegou um, um, um morador de rua e sentou do meu lado. E começou a fumar um cigarro. E a criança dela, já tem uns 5, 6 anos, a é. menina, começou a conversar com o morador de rua. E Maior, a... papo. Maior papo. Maior papo com o morador mesmo. de rua e ele conversando com a menininha e a mãe conversando comigo. E a mãe não ficou com aquele negócio de vem filha, vem filha, não fala é, com esse cara. não conversa com essa pessoa, não com essa é pessoa. No conta. Brasil, eu conversei com a Paula, eu falei, no Brasil... Qualquer um que, que, sabe, se a criança começar a conversar com, com um morador de rua, a mãe já ia puxar na hora. Então aqui não tem esse tipo de coisa. As, as classes sociais existem, obviamente, cada tem gente que tem mais dinheiro que a outra. Uh, menos, uma, uma situação mais favorável, menos favorável. Mas aqui as pessoas são tratadas igualmente, independente da sua classe social e do quanto dinheiro você tem. Então, cara, se você é milionário e está vindo aqui para Canadá... Bota aí, ó, áreas da humildade, vem pra cá e... É, você não vai receber nenhum tratamento especial. Não vai ter um tratamento especial porque, por isso. Porque, sei lá, você chegou num lugar usando uma roupa super cara, um relógio de marca, ninguém vai te tratar melhor por causa disso. Outra coisa engraçada é nunca pergunte pra um canadense onde estão os iglus deles. É, não, ninguém mora em iglus, Ninguém gente. mora no iglu, gente. É tipo chegar no Rio de Janeiro ai, cadê os macacos? Não, não tem. Não tem. Tá? Não tem. Esse você faz o tempo todo. Então, esse último eu faço você porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou piadeira, não. né? Porque eu sou piadeira. É você não fazer piadas com o a ou o about, a boot, que eles falam aqui, né? About". O é que eles falam aqui. Dizem os canadenses que eles não vão achar engraçado e não vão rir da sua piada. Os canadenses que eu conversei riram do. Eles riram de educação. De educação. Eles riram de nervoso. Bem. Foi tipo. Ah, não acredito. Não mais. É tipo se alguém chegar pro, pro brasileiro e falar, ah. ah, você fala espanhol, né? Você fala Não, é que, nem, é que nem chegar pro carioca e falar, ah, você fala porta, né? Tipo assim. Óbvio é... que ele fala porta. É a mesma coisa. E por e último. Por último... Ah, puta. <risos> E por último, uma coisa que também não é só aqui, na Austrália também era assim, mas que é bom você saber, porque brasileiro tem um, um, uma, uma liberdade, assim, digamos, de interagir com crianças e cachorros que sem maravilha? perguntar sem perguntar para os pais e, Ou para né, as pessoas que estão ali com o cachorro pros os pais do cachorro É bem mal educado se você chegar, por exemplo, conversando com uma criança Ou se você chegar colocando a mão no cachorro sem perguntar Então aqui normalmente as pessoas elas vão perguntar né, Sempre que chegam para gente perguntar ah, a gente pode fazer carinho? E aí a gente fala que sim Sempre perguntem, tá? E cachorro também sempre pergunta se pode fazer carinho Não sai fazendo carinho, que é chato Exatamente E uma outra coisa Uma última coisa Para finalizar esse vídeo Os canadenses não gostam também Quando você assiste o meu vídeo Não dá like Não comenta E não se inscreve no canal Então já faça isso Extremamente deselegante Extremamente deselegante É extremamente deselegante Não se inscrever aqui no canal Para receber mais vídeos E informações de qualidade Extremamente deselegante também Gente que assiste vídeo E não se inscreve não se inscreve Gente que assiste meu canal Sabe que eu tenho agente de telecâmbio E fecha com outra agência também Deselegante Deselegante Muito deselegante Não é? Então se você tá pensando Em fazer telecâmbio Já sabe também Meu db pra gente aqui no e vem aqui pra você ver ao vivo tudo isso que a gente tá falando pra vocês, beleza? Ó, beijo de hoje pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo, o link tá bem confortável aqui, ó. Beijo pra vocês até o próximo vídeo.